Equilíbrio entre volume e imagem, certo? E-commerce não é um lugar de imagem gigante. Você vende 58 milhões, qual a dá disso? Qual o lucro líquido disso? Em torno de 5%, se for lindo. Lucro líquido, não margem de contribuição, beleza? Margem de contribuição, depois o Sebrae pode ajudar a galera aqui dentro, mas de uma forma muito simplista, é o que sobra para você pagar o teu custo fixo inteiro e ainda ter o teu lucro, Aqui eu estou falando de última linha. Isso é o um padrão do e-commerce na escala. Então, eu tenho um produto que me entrega 30, e eu tenho um produto que me entrega 4,5 de margem de contribuição. E aí, na média, eu fico com 15, a 17. E no final eu tenho 5. Se tudo for bom, o papai está bom comigo e não tiver nenhuma cagada no meio do caminho, porque senão a vida é 4,5. Então, sim, a gente vem de 60 para ficar com 3 no caixa. Sim, mas é escala, né? 5% de quase nada é pouco, de muito é muito. Então, o e-commerce tem essa cultura, certo, quando a gente fala de marketplace. Aqui dentro, rapidinho, o mercado mostra pra gente o volume de venda, quanto que ele vende total. Sazonalidade, quando que eu tenho que parar de vender inverno para vender verão, quando eu tenho dia das mães, quando eu tenho o dia dos pais, quando eu tenho Natal, certo? Sazonalidade é tudo que afeta o mercado em alguma data específica, seja pelo calor, tipo derretendo, seja pelo frio, Seja pelo sei lá, pela dia das mães, dia dos pais. Comportamento de mercado. Eu gosto de analisar o último sete dias dos meus concorrentes. Porque eu entendo se o mercado está caindo ou está subindo. Eu pego os 10 maiores, coloco do meu lado, então sou eu e mais nove. E aí a gente olha o mercado. Caiu a venda aqui, mas subiu para ela. Opa! O que, que ela acertou? Aí eu vou lá olhar para o VAR dela. Eu entro no detalhe da Covai e vejo o que ela vendeu nesses últimos 7, nos últimos 30. Aí eu nossa, ela botou um produto que eu não me liguei, velho. Legal, então que eu seja o segundo a descobrir, não o último, né? Todo esse problema, tá? Tendência: o que, que vai acontecer? A gente vende cosmético, alguém vende cosmético aqui? Quando uma marca, uma marca começa a ser conhecida, você consegue ver na tendência. As pessoas começando a buscar aquela marca. Aí ah, eu vou comprar, na hora, esse produto. Para poder pegar o melhor momento e depois eu vou tomar na cabeça junto com todo mundo. Vocês que vendem automotivo, será que um ano está deixando de ser buscado para um outro ano ser mais buscado? E aí eu posso trocar peça, eu posso focar naquele modelo de carro, naquele modelo de produto? Então tudo isso daí dá para ver com o mercado. Isso vai te dar direção e velocidade para envio do fundo e para muito mais você tem que fazer o seu negócio. tá? Alguém usa isso dentro do negócio que faz essa análise? Tirando quem ela é falou? Alguém usa isso aqui? Cara, isso aqui é muito poderoso, tá? Porque se eu consigo descobrir a curva dela e ela vende mais 100 mil e eu quero começar com mais velocidade, eu pego tudo que ela já acertou. Eu tenho mais chance de morder uma fatia do bolo do que eu tentar ser o cara que vai adivinhar o que mais vende dentro do mercado. Depois, lá na frente, você vai editar tendência. No seu outro momento, você vai ser o cara de estar de tendência. Eu prefiro ser o segundo sempre em descobrir alguma coisa o primeiro com certeza é vou gastar dinheiro para errar ali NDA, tá? Então, isso daqui dá para fazer de uma forma se é mais uma hora e meia, mas a gente preparou uma parada para vocês, tá? Então, rapidinho, a gente usa esses dados, a gente usa informação para pré-reputação, tudo que vocês podem fazer hoje, número macro do negócio de vocês, por VC, fechando nessa ordem, tá? Isso daqui, aqui a gente está na WebMetrics, que é uma ferramenta de BI, inteligência para para mercado livre, mas não dá para a gente detalhar ela 100% aqui dentro. Mas dá para a gente descobrir tudo o que mais vende, como mais vende, quando mais vende dentro do mercado livre que é 30% do mercado, ali direto, tá?